De autoria da senadora Kátia Abreu, do PP do Tocantins, o projeto de lei antecipa em cinco anos a meta de redução em 43% das emissões de gases de efeito estufa, bem como o fim do desmatamento ilegal no Brasil. A proposta do presidente Jair Bolsonaro, apresentada em junho à Cúpula do Clima, prevê essa meta apenas para 2030. Na avaliação de Kátia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, o Brasil não gera gases que aumentam o aquecimento do planeta pela matriz energética. Ao citar o desmatamento ilegal, ela destacou que será mais fácil para o Brasil reduzir a emissão de tais gases até 2025, diferentemente de outros países que precisam mudar sua matriz energética. Ao invés de 2030... Por que não 2025? Eu explico por quê. Os outros países todos fizeram o compromisso de 2030. Só que 100% dos outros países, eles precisam mudar matriz energética, que é uma questão muito diferente, muito mais difícil e muito mais onerosa. Da nossa parte, o nosso problema exclusivamente para atingir a meta de 50% é a redução do desmatamento. E que eu acredito que nós somos capazes de reduzir antecipadamente. O que, é que nós ganharemos com isso? Protagonismo. E o protagonismo nessa área pode resultar em apressamento de novos acordos comerciais por nós estarmos contribuindo com o planeta e contra o aquecimento global. Cátia Abreu destacou que depois da aprovação do projeto, o cumprimento da meta dependerá do governo e ressaltou que há dinheiro para investir no combate ao desmatamento que já não depende de nós, do Congresso Nacional, quais as ações efetivas para reduzir o desmatamento. Nós já dobramos o orçamento, garantimos essa negociação para que o orçamento do IBAMA e do CNBIL fosse resgatado e ampliado para esse ano de 2021, justamente para a redução do desmatamento. Então, desculpas não tem. Nesse caso, nós agora precisamos é de um cronograma efetivo, especialmente do ministro do Meio Ambiente. A proposta altera a política nacional sobre mudança do clima para estabelecer a nova meta de compromisso nacional voluntário com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.